Opa, tudo bem? Então, seguinte... Uh, como colocar a skin customizada no addon de NPC, né? Essa V6 aqui mudou, né? É um resource pack diferente. Né? E bom, agora quando você clica nele pra poder dar custom, custom... Classic uh, skin, skin, custom... Vai ter esse recadinho aqui. Grande recadinho. Que fala que necessita de uma textura pra isso, né? Então, é... Uh, Vamos, vamos pro tutorial de como é que bota. Hum, vou fechar o jogo. <risos> Desconectado del servidor. A primeira coisa a se fazer é entrar na parte do seu jogo. Aqui, tals, pasta, tudo, tals. Entrar no mundo. Aqui, pay. E... resource pack. Tá vendo que aqui só tem o do NPC? Pô, beleza. No... Na descrição lá tem os downloads File Custom, eu acho que é o nome Ou Custom File, não faço ideia de como é que eu deixei Que vai ter todas as pastas para poder baixar E bom, aqui eu vou usar de 10 skin Porque é mais fácil uh, Classic Skin Calma, deixou Classic Skin eu extraio pra cá Beleza, aí eu pego ele e movo para o resource pack do mundo, né? Ah, dá para botar no resource pack... Cadê? No resource pack, né? Global. Com ponto mojang e resource pack direto. Que aí você só coloca lá e tal. Mas isso causa alguns erros. Então, é aconselhável colocar dentro do mundo. Que não tem erro direito. Aí, pô, beleza. Tá aqui. Tranquilo, deixa eu abrir o jogo de novo. Puta, carregou! É isso? Calma! Ah, voltando a ah, jogar ah, No Mundo! Você vai aqui, ó! Coisa. Eu me perdi, onde é que eu tava? Passou tanto tempo, não, sério, passou tempo pra porra! Eu realmente me perdi. Ah, tá, eu botei o que tá. Assim que você entrar em Texture Se olhar os meus pacotes, vai estar tá aqui Aparecendo, Model Model Puta, eu botei o nome errado Puta Depois eu atualizo, vai Ah, tomar no cu Tá, enfim, era para tá Classic Skins Mas tá Model Então, foda-se Uh, adiciona ele, tá? Aqui, ó, pa ativa e ativar, né? Você ativa ele no mundo, deixa ele em cima do NPC aqui, assim, tá ligado? Se deixar embaixo vai dar erro. Ah, uh, tem que deixar em cima. Porque aqui, ó, pacotes, pacotes são aplicados de baixo para cima. Isso aqui é, quer é dizer que qualquer item em dois pacotes será subscrito pelo pacote mais alto. Ou seja, você tem que deixar a porra do NPC, da... E você tem que deixar a porra da textura no lugar mais alto possível. Ah, entra no mundo. Ah, tá aparecendo no celular. Aqui. Ah, depois de ter ativo, ah, quem for entrar no mundo vai estar tá falando pra baixar, tá ligado? Vai estar tá pedindo pra baixar. Aí baixa, pô, tranquilo, perfeito. Ah, estive entrou no jogo. Ah lá, um completo estive. Entrando no NPC, custom, custom, custom, custom, custom. Aqui. O recadinho já tá diferente. Essa porra tá cortando o resto, não sei porquê. Olha essa desgraça. Ah, eu abri no arquivo, tá aqui. O bagulho inteiro, tá ligado? Porra, beleza, tranquilo. Eu entro na porra do jogo, tá só... Cadê? Tá só isso aqui. Tá isso. Ele ignorou totalmente o resto. Que porra tá acontecendo? Ah, tá, tudo bem, vai, foda-se. Ah, continue. E aqui vai tá todas as skins. 10. Ah, o resto, foda-se. Só botei de 10 skins. Beleza, aí você vai e modifica. Cadê ó? Pay. Aqui ó, Pay ah, Texture. Aí você vai indo pra caralho. Não sei que É tão longe. Aqui tá todas as skins. Aí você pega uma em específico pra modificar. Cadê downloads? Vou pegar essa daqui. Deixa eu voltar pra cá. Colo. E aí, tipo assim, não é só colar ela aqui e foda-se. Você vai lá no NPC e ver se tá lá. Não é assim que, a coisa que as coisas funcionam. Você tem que vir aqui. Copiar o nome. Ou recortar o nome. Uh, e pá, colar. Beleza. Deixou com o mesmo nome? Tranquilo. Você sai e entra do mundo. Aí, pô, beleza. Uh, modificou? Você vem no NPC. Curson. Customize, Classic, Skin, Custom, Pá. E vai estar tá aqui, ó. Olha que coisa. Incrível. A tecnologia é um bagulho incrível. Ela vai estar tá aqui, modificada. Só que tem um problema. Leve problema, na real, né? Ah, deixa eu carregar ali o celular. Ah, em multiplayer, meio que a skin não muda. Se for ver aqui, ó. Entra aí, Steve. Olha lá. A skin ainda tá a skin antiga. E a forma de resolver esse problema tem duas formas, né? Uma é mudando o ID da textura. E a outra é falando pro seu amigo apagar o dado da textura que baixou. Sabe quando você baixou lá no início? Então, é isso. Essa é a desgraça mesmo. aí ah, como é que faz isso? Aqui, ó. Se eu sair do mundo... Uh, volto aqui... Aqui. Configurações, opções, sei lá. Não consigo ler. Olha isso aqui. Ah, armazenamento. E tá aqui, ó. Dados. Aí isso aqui são todos os dados que você baixou de servidor. De mundo que você entrou. Essas coisas, tudo. Aí você apaga. Pronto. Ah, jogar. Aí quando for entrar ele vai baixar de novo. Aqui. Ele vai pedir pra baixar de novo, você baixa. E aí, quando entrar, adivinha o que que vai Não, adivinha, só adivinha. Olha lá, olha ele. Tá vendo ali, ó? Tá vendo lá? Então. Tá com a skin modificada. É isso. É assim que se, se faz pro seu amigo ver a textura que você... A textura? É, a textura. Textura barra skin. Que você acabou de modificar no NPC. É assim que resolve o problema. Mas tem um outro jeito, né? Outra forma de resolver o problema. Que bom, você precisa fechar o jogo. Desconectado. Uh, que é o seguinte, você vem aqui no Manifest. E aqui, você... Tá vendo esse UID aqui? Esse primeirão aqui? Ignora o segundo. Esse primeirão. Você vem aqui muda alguma coisa nele. Cadê? Pronto. Você pega... Você pega essas partes de número e bota outro número, tá ligado? Perfeito. Você salva. Abre o jogo de novo. Agora vai demorar. Vou fazer minha janta. Janta? Não, calma. almoço. Vou fazer meu almoço. Opa! Carregou. Tá esquentando minha comida ali. Ah, jogar. Aqui. Você vem em editar mundo. Nossa, ainda bem que eu lembro. Aqui. Olhando aqui vai estar tá o quê? Esse pacote está ausente. Mas se você for olhar aqui, ó, ele tá aqui. Ele mudou. Quando você muda o ID dele é como se ele fosse outra textura. Aí porra, se ativa ele de novo, tranquilo. E jogar. Ah, vou terminar de esquentar minha comida. Ah, cadê? Deixa eu entrar pelo celular. Tá aparecendo aqui já? Tá. Aqui, ó. Ele vai falar pra baixar de novo, tá ligado? Porque é uma textura diferente ele já não tem mais essa textura. Aí, porra, beleza, tranquilo. Ah, beleza, tá aqui já. Olha que coisa boa. Custom. Tá aqui. Aí, cadê? Entra, entra, entra... Ah lá. Perfeito. É, essa é outra forma que você tem pra poder... ...atualizar a skin que você colocou no mundo. Tipo assim, pra multiplayer, tá ligado? Ah, esse esquema aqui do UID, pra ser em servidor... ...já precisa de outras coisas, já outros 500. Porque tipo assim... Você modificou ele, beleza? Aí você tem que copiar ele, entrar aqui, ó, cadê? Mundo. Aqui na parte do mundo você tem resource pack, ó, word resource pack. O histórico foda, só o word resource pack mesmo que você, que você precisa modificar. Você pega o que tava antes, tá ligado? Você cola, tá ligado? Que aí vai. Trocar automaticamente lá no servidor e... Porra, GG demais. Ah, a outra forma, que é a forma mais simples possível, é você procurar por aí um resource pack... Quer dizer, um pack de skin pro NPC. Eu não sei se tem gente fazendo. Ninguém me marcou no Twitter. Mas vamos lá. É... Como é que faz pack de skin? Essa provavelmente é a forma... A única forma que você tem de modificar Caso o seu Minecraft esteja com Coisa em aplicação Tá ligado? Porque tipo, no celular tem aplicação e externo Se tiver em aplicação Você não tem os arquivos do mundo Você não consegue colocar Aí a única forma é ter Packs de skin E bom, pra fazer pack de skin É bem simples aqui, ó. Extrair E tá aqui Tranquilo. Uh, no manifest, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar o ID. Esse... O, o ID, então, você... Você muda ele. Aí você muda o nome também. Jorge Skin Pack. A descrição não vou mudar. E é isso. Uh, aqui, você muda já... Pariu. Aqui, você muda... Quanto, quais skins você quiser, eu vou botar. Tirar esses quatro aqui, e vou botar tudo. Tudo essa skin aqui. Beleza, modifiquei as quatro skins. Ah, dá pra mudar o texto também? Aqui. Só por aqui. Ah, criado. Cor. Arrombado Perfeito Isso aqui, aqui em cima é Aquela parte lá Tá aparecendo na tela E essa aqui é a parte de você selecionar dentro do custom Beleza, temos o skin pack do Jorge Tranquilo, o que, que a gente faz? Jorge ah, A gente transforma essa desgraça em zip você pega aqui ó, na pasta do Jorge E... adicionar para arquivo aqui ó, zip Você tem que ser em zip Se for qualquer outra coisa, você tá fudido ah, mcpec Jorge Aí se eu coisar, ele vai botar no meu Mine Importação iniciada Importação bem sucedida Jorge Skin Pack Aí, pô, tira essa desgraça daqui E bota o Jorge Skin Pack Perfeito Vou pegar minha comida Beleza Ah, tá aparecendo aqui, tá aparecendo aqui Aí, pô, beleza, ele vai pedir pra baixar de novo Né já que é uma outra textura agora, é o Jorge Skin Pack. E aqui, ó, customize pá. Modo não, cara. Classic Skin, Skin. Calma, aqui. Um Ih, rapaz. Tá aí. Criado por arrombado. Beleza. Jorge 1, Jorge 2. Jorge 3, Jorge 4. Vou pegar o Jorge 3. Mano. Qual é a pira que o jogo tá tendo? Não, sério, qual é a pira que o jogo tá tendo com o nome colorido? Ele só não tá aparecendo. Ah, enfim, tá aqui, Jorge Skin Pack. É assim que se cria um skin pack no NPC. Você vai, muda o ID, muda a textura e pronto. Faz o que você quiser. Ah, não sei se eu deixei bem explicado, né? Melhor explicação do mundo. Mas se alguém entendeu aí e quiser fazer um vídeo também ensinando como é que faz essas porra, fica à vontade. Se pau até divulgo. E é isso. Só, dá, pra, dá pra marcar agora no YouTube. Você pode me marcar no vídeo também. Me marcar lá na descrição, colocar arroba GabrielCraft e é isso. Um, bye.